de oportunizar experiências de aprendizagem focadas no estudante a partir do ensino digital. Programas se expandiram, outros surgiram, fazendo com que pela primeira vez o número de matriculados em cursos a distância do país superasse o presencial. São avanços de um percurso que há ainda muito por construir. com 56% dos municípios do estado e a gente cobre 98% da população do estado desses municípios que têm investido. Obviamente, isso dá uma noção do, da abrangência, mas eu gosto sempre de falar que dá uma noção muito maior ainda da responsabilidade de poder chegar lá e conseguir atender essas pessoas. Quem são essas pessoas que a gente vai atender? A gente vai falar né, até de, de qualidade, de isso, coisas assim. Né, o processo está por trás disso é, o tempo todo. Ver que aquilo traz alguma contribuição valiosa. E a extensão é perfeita para isso, porque ele está, é, de fato, contribuindo para uma comunidade. A extensão, pessoal, extensão não é a propósito. A extensão, ela vira missão, ela cria propósito, ela dá sentido, como disse o professor, para muitos dos nossos alunos, A nossa plataforma de extensão, ela é, ao mesmo tempo, um lugar que nos oferece dados muito preciosos. Exemplo, qual foi o curso que mais teve procura no Brasil inteiro? Por meninos, meninas? Qual? o jovem procura? A gente tem feito esse levantamento por meio da, das plataformas extensionistas. Quais são os interesses? Onde que ele procura? O que que ele investe tempo? Ele se inscreve? Quais os top 10 cursos de extensão mais procurados no Brasil pelas diferentes áreas? Durante a pandemia, os alunos procuraram muito fortemente Cursos relacionados à saúde mental, à questão da dor, de sofrimento, de depressão, de, de problemas que afligem demais os jovens. O grupo de Serviço Social identificou uma necessidade na, no grupo de bordadeiras da Massacoeira. Karen conhece lá. Nossa lá nos, nas Alagoas. É. E, e aí, e aí é, eles estimularam, com a ajuda do pessoal da administração, a formação de uma cooperativa. E com a ajuda do pessoal da gestão pública, com mobilizar o serviço público para alterar as formas de auxiliar esse pessoal na comunidade. É muito importante que a gente tenha essa relação teoria-prática mídias, tecnologias, mas também com este é, conceito de o que, que eu quero com isso, para que, que está servindo, né? Então a gente fica discutindo, é presencial, é a distância, eu acho que isso é o menos importante. O que é importante é o resultado que isso está trazendo, né? Levemente, a gente vê algum apontamento para isso. Mas, às vezes, a gente cai na armadilha de tentando cumprir a ritualística do Ministério da Educação, adaptando ou fazendo aquilo que regularmente é esperado que você faça, com muito juízo. Então, tendo um pouco de falta de juízo, ajuda a quebrar algumas, alguns mudos, algumas dificuldades de inovar, inovar. É isso, né? Mexe profundamente com aquele que tem um mindset fixo, sempre foi assim, sempre foi assim, talvez não dê certo daqui a pouco. Tá? Como é que está a formação desses professores? Eles estão formados com pensamento de metodologias diferenciadas para esse aluno que ficou mais jovem, para esse aluno que trabalha, é, com a, o uso das tecnologias disponíveis e buscando cada vez mais inovar para poder sair da zona de conforto. A avaliação é Quase sempre fica na área da gestão. A gente não baixa aquilo. Se a gente baixasse isso, a gente teria um perfil muito melhor dos professores, dos doutores, dos funcionários administrativos mapeados para a gente verificar onde cada um deles poderia melhorar. E, e... Em relação à, à contratação, eu acho que sempre a gente tem que partir realmente do, do perfil, obviamente, técnico, comparar com o perfil psicológico, né, a, a, a reação dele. Estamos na ideia de uma sociedade industrial e numa educação à distância também industrial coisas as coisas eram produzidas meio do estágio, uh, o que a gente pensa para os cursos de graduação serve para pós, serve para começar, seja pra, serve para o técnico. E nos deparamos com muitas realidades, e eu falo muito de Maranhão, nós estamos somente dentro do Maranhão, do que a ser um estado muito extenso, com uh, uma regionalidade muito diversa também, mas eu estou falando de Maranhão. Fazer. Vou dar um exemplo aqui, a professora Karina fez um evento maravilhoso aqui, dias atrás. Tinha lá umas 20 pessoas, Karina, e a gente tem 150 professores. Então, o que a gente pensou? né Olha, vamos tentar transformar parte desses eventos em é, eventos online. Vou produzir um evento e além de impactar os meus professores, eu impacto a comunidade externa. Aí, um exemplo concreto agora, né? O, o ano passado, eu fiquei incumbido de fazer um treinamento sobre híbrido, blended. Aí fiz, foi um esforço danado e tal, aí mesma coisa. Na hora de aplicar, é, tinha um número que eu fiquei frustrado. Aí eu peguei esse mesmo e falei, não, agora eu vou fazer diferente. Transformei ele num curso online, gratuito. E aí, agora ele está com menos de um ano, tem mais de 3 mil inscrições. Então, eu falei, olha o impacto, como mudou, né? A pedagogia parece um nome bastante, é, tem alguns livros, né, professor tem essa, essa lembrança, mas é, ela foi cunhada ali por volta dos anos 2000 e ela é basicamente focada na, na aprendizagem dirigida imediato por tecnologia. Então, quando você observa que você pode inovar sendo gestor, de companhia, de privado, de educação, enfim, que você pode investir muito pouco. Eu coloco, claro que a gente tem as travas legais, e é justamente esse um dos pontos importantes, mas qual é a grande diferença entre criatividade e inovação? A inovação é a criatividade encapsulada e trazendo retorno financeiro. Não adianta só ser criativo, a gente precisa encapsular isso e trazer grana. Por exemplo, se você dentro da tua empresa, da tua organização, não tem condições de fomentar tecnologias ou até aprendizados diversos, os quais te custam muito dinheiro, muito investimento. Bom, você dispõe de uma série de possibilidades de mods, de armas disponíveis que você consegue fazer a utilização gratuita e ofertar dentro da tua organização. Como nós fazemos hoje dentro do meu corporativo? Eu tenho como case trabalhar ah, tá com a pedagogia. Então nós criamos um propósito que é dar a todos a possibilidade de aprenderem e de se auto-desenvolverem de forma simples, relevante e divertida. Criamos uma tríade de aprendizagem, simplicidade, relevância e diversão. Nós estamos num mundo em que não existe nada mais valioso do que o conhecimento. Então se você é um professor e ama a sua profissão docente, é muito importante que você estabeleça uma carreira que caminhe em paralelo, eu diria, com as instituições de ensino nas quais você atua, mas que você também seja um empreendedor para a produção, a disseminação, a construção de conhecimento de forma coletiva por meio dos seus próprios empreendimentos. Hoje a internet permite que todos nós sejamos a nossa própria escola, tanto no nosso aprender, como no nosso ensinar. Então, não deixe de investir para se tornar um empreendedor também na área de conhecimento. A internet vai te permitir isso, já permite.